Boa noite irmãos, eu quero agradecer por todo mundo que está acompanhando online pelo YouTube é, esse estudo E antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar os irmãos a nós orarmos E eu gostaria de te convidar a achar um momento de quietude, um lugar de quietude agora Para que é, você consiga escutar tudo que o Senhor tem para ministrar no teu coração durante esse tempo Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nós queremos te agradecer, Jesus, porque em todo tempo o Senhor é bom em todo tempo o Senhor tem nos mostrado a tua fidelidade. Nós te agradecemos por isso. Jesus, nós pedimos para que o Senhor me tome por completo aqui e que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando. Eu peço que o Senhor encontre lugar em cada coração que está escutando a tua palavra, para que a tua palavra seja uma semente fértil em cada coração, encontre boa terra e possa germinar. Jesus, que o Senhor encontre corações sedentos por ti, Jesus, e que o Senhor falhe a cada um de nós. Espírito Santo, que você não ache reservas, que você não ache impasses para agir dentro de nós, mas que você tenha total autoridade em nosso coração, em nossa mente, nos toma por completo. Em nome de Jesus. Amém. É... Antes de... Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para os irmãos que estão assistindo, é, gostaria de dar um conselho, na verdade, é, se os irmãos tem, gostam de anotar, tem essa, essa prática de fazer as anotações, eu gostaria de pedir para você pegar então um caderninho, um bloquinho de notas, não sei, para escrever, é, pegar alguns marcadores para marcar tua Bíblia, é, porque a gente vai percorrer muito entre o Antigo e o Novo Testamento, hoje a gente vai usar passagens é, folhando muito a Bíblia, então se você quiser pegar marcadores para poder marcar essas passagens, eu queria te dar um tempinho agora para fazer isso e enquanto você vai se organizando, eu gostaria de primeiro dar um testemunho sobre o fato de eu estar aqui hoje gravando esse estudo, é, quando eu recebi, é, quando meu pai foi falar comigo, me convidando para, me chamando para fazer o estudo, eu fiquei um pouco assustada. E aí, logo logo em seguida, eu fui para o meu quarto e pedi para o Senhor, Senhor, é, eu quero que você me mostre o que o, o Senhor quer falar comigo, porque se o Senhor falou para o pastor, direcionou para ele que era para eu fazer o estudo, é porque o Senhor tem algo para falar. E o momento que Deus me deu a palavra para eu abrir, é, que eu, é, o momento que eu abri na palavra que a gente vai meditar hoje, eu, eu perdi minhas estruturas. Porque eu percebi que era algo muito forte que Deus tem para falar para nós hoje. E por isso eu gostaria de pedir para que você prepare bem o teu coração para receber isso, porque eu fiquei bem atemorizada quando é, eu comecei a receber de Deus o que ele queria ministrar aos nossos corações. E, e durante essa semana, porque eu, eu, eu descobri que eu ia ministrar no domingo é, passado, não nesse domingo outro, e aí durante a semana toda o Senhor foi confirmando comigo por meio de irmãos sobre a palavra que ele queria ministrar. Então, eu conversava com o irmão por mensagem e o irmão me trazia uma palavra direcionada sobre aquilo que o Senhor tinha me dado. Aí, no culto de quarta-feira, o pastor pregou uma palavra... Ele pregou, na verdade, a palavra que nós vamos meditar hoje. É, e durante a semana toda, a gente, eu fui recebendo confirmações do Espírito Santo sobre aquilo que ele quer falar hoje. Então, prepare o teu coração. É, queria te convidar a abrirmos em Hebreus 10... Que é a palavra-chave. E, é, só falando aí para os irmãos, que o título de hoje, se você tiver com um bloquinho de notas, é para anotar: o título de hoje é Entrando no Lugar Secreto e Exercendo o Sacerdócio. Então, a gente vai descobrir o que, que é o lugar secreto e quem nós somos, como sacerdote, que devemos fazer. Então, nós vamos começar aprendendo em Hebreus 10. É, eu, vou, eu vou discorrer entre algumas alguns versículos dessa passagem é, e vou abrir em outras passagens também, mas eu vou falando para os irmãos ao longo da, da pregação. Bom, é, aqui em Hebreus 10, uh, eu vou ler com os irmãos o início dele, Hebreus 10, 1 diz... Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados?" Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quisestes. Antes, um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou. No, livro do, no, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis a que estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas.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 E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto após ter dito, esta é a minha aliança que farei com eles depois daqueles dias, Jesus Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. É... Eu gostaria de, de discorrer com os irmãos, de compartilhar com os irmãos primeiro sobre o que, que, o que, que é o sacrifício de Jesus. A gente está se aproximando da Páscoa e eu acho que esse é um momento muito importante para a gente refletir sobre isso. Porque o sacrifício de Jesus foi algo que testificou com o que acontecia no Antigo Testamento, mas muito mais do que isso, é, foi muito além. Ele foi algo que rompeu com as coisas que antes nós não tínhamos acesso. E muita muitos de nós sabemos, né, se não todos nós sabemos, que o sacrifício de Jesus é o que nos oportuniza a salvação, porque nós não éramos povos de Deus, nós não éramos judeus, nós não éramos hebreus, não éramos da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós não tínhamos... É, nós não poderíamos ser participantes da herança junto com Jesus, mas Deus abriu espaço e pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele, nós podemos ser salvos e nós temos acesso. Nós somos filhos de Deus também. E Então, isso foi uma das coisas que nós conquistamos com o sacrifício de Jesus. Mas outra coisa muito importante, que é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, é sobre o sacerdócio. No Antigo Testamento, é, o sacerdócio ele era desempenhado por uma tribo. Então, existiam 12, existem 12 tribos de Israel. E uma delas é chamada tribo de Levi, que são os levitas, né de onde de onde vem os levitas. E dessa dessa tribo tem a linhagem de Arão. De, e de, dessa linhagem saem os sacerdotes e sumos sacerdotes. Que no Antigo Testamento eram os que ministravam diante de Deus e do povo. E entre o sacerdócio no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era uma pessoa só. E ele era a única pessoa que tinha acesso ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. Então, uma vez por ano, a cada ano, o sumo sacerdote, ele ia no santo lugar, no santo dos santos, ele ia no santo dos santos, podia entrar lá uma vez por ano, e, e ele faria lá expiação pelos pecados dele, e do povo, mas eu não sei se todos os irmãos sabem, mas é um fato muito interessante e importante que quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava ter um sininho, como se amarrado no, nas vestes dele, porque se ele entrasse lá com um pecado não confessado e não espiado, ele poderia ser fulminado pela glória de Deus, porque a glória de Deus não, não convém com um pecado. E, a pessoa, e o sumo sacerdote podia ser fulminado. Então, caso isso acontecesse, eles tinham uma cordinha amarrada nele e tinham aquele sininho, aquele sininho ia tocar e eles iam puxar o corpo do sumo sacerdote para o lado de fora. Quando Jesus se sacrificou por nós na cruz tem um versículo muito interessante que fala que o véu foi rasgado de alto a baixo esse véu que foi rasgado era o véu que separava o santo dos santos de todo o resto do tabernáculo de todo é, separava as coisas puras das coisas impuras que era o que dizia no antigo testamento e isso não é apenas um ato simbólico mas é um ato real do que Deus fez mediante o sacrifício de Jesus Cristo quer dizer que o acesso ao santo dos santos, o acesso à comunhão com Deus, o acesso à glória de Deus. Ele não é mais limitado. Ele não é mais limitado uma vez por ano para uma única pessoa, mas ele é para todos nós. Todos nós que somos filhos temos 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, completo acesso. A, a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Foi isso que o sacrifício de Jesus fez por nós. Ele rasgou o véu de alto a baixo e nos tornou sacerdotes. Então, a palavra diz que pela ordem de Melquisedeque, Jesus é sumo sacerdote para sempre. E se ele é sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. E qual é a função de um sacerdote? No Antigo Testamento, a função do sacerdote e do sumo sacerdote era estabelecer acesso. Então, eles iam diante de Deus, se comunicavam com Deus, e aquilo que Deus trazia para eles, eles comunicavam com o povo. E é isso que nós hoje, desempenhando o papel de sacerdotes, devemos fazer. Nós devemos trazer acesso, nós devemos estabelecer um acesso entre Deus e as pessoas que ainda não conhecem. Sabe, é, eu gostaria de, também de discorrer com os irmãos sobre o que é o lugar secreto. O lugar secreto é o que nós chamamos de santo dos santos. O lugar secreto é aquele lugar onde estamos em intimidade e em completa particularidade, privacidade com Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, era só uma pessoa que entrava, era só um sumo sacerdote, só tinha um sumo sacerdote, era só ele que entrava e era só ele que podia estar diante de Deus. Quando nós estamos no lugar secreto, no santo dos santos, nós estamos em intimidade com ele. Nós devemos buscar fazer isso em intimidade com ele. É como Jesus diz, entrando no nosso quarto, fechando a porta, oraremos ao nosso pai que está em secreto. Esse é o desempenho de um sacerdócio no santo dos santos, no lugar secreto. E eu, eu penso que se nós realmente entendermos o que que é... O lugar secreto, e o que que significa nós temos acesso incondicional a esse lugar. Tudo muda na nossa vida. O jeito que a gente ora muda, a nossa fé muda, o jeito que a gente olha para as pessoas que a gente ama muda, tudo muda. Porque tu ter entendimento do que que é poder se dirigir a Deus, isso muda toda a tua vida, toda a tua perspectiva, todos os teus sentimentos, todas as tuas vontades, porque você não precisa mais chegar, por exemplo, para o pastor e dizer, pastor, eu pequei, eu fiz isso, isso, isso e aquilo, e eu preciso que você vá diante de Deus e peça perdão por mim. Não, você pode falar, você pode você mesmo chegar, fechar a porta do teu quarto e dizer, Senhor, eu pequei, eu preciso falar contigo, eu preciso confessar, porque agora não é mais o sangue de bodes, não é mais o sangue de carneiros, não é mais o sangue de bicho nenhum que vai é, cobrir os teus pecados é o sangue de Jesus que já justificou todos os teus pecados os teus pecados já são justificados não é mais você que precisa ir diante do pastor e pedir, pastor, eu preciso disso, disso, daquilo. Por favor, ora, fala com Deus e pede para Deus me trazer a direção. Você não precisa disso. Você pode, você, entrar no teu quarto, fechar a porta e pedir, Deus, eu preciso disso, disso, disso. Me dá a direção de como fazer. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você é sacerdote. Você é sacerdote porque você é coerdeiro com Cristo Jesus. E se nós entendermos que nós somos sacerdotes e que nós temos acesso ao lugar secreto, nós também precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. A mesma responsabilidade que o sacerdote tinha de estabelecer esse excesso, essa conexão, nós também temos. Não é nossa função nós pegarmos o conhecimento de Deus e transformarmos e edificarmos eles como torres. Como, como torres de conhecimento e sabedoria. O nosso, o nosso papel, o nosso trabalho é nós criarmos pontes de acesso entre as pessoas e Deus porque Jesus abriu o caminho e nós seguimos os seus rastros e nós também devemos fazer com que outras pessoas sigam esse mesmo caminho, esse novo e vivo caminho Jesus é o caminho, a verdade e a vida nós não devemos construir torres com esse conhecimento mas nós devemos construir pontes com ele e... Eu tenho pensado muito, tenho refletido muito sobre esse momento de, de pandemia esse momento de isolamento, porque agora a gente voltou é, a parar com os cultos presenciais e eu creio que isso abalou muita gente, me abalou muito, mas eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o fato de Deus estar permitindo isso e eu me pergunto por que que isso acontece. Eu, eu me, estava me perguntando, na verdade, por que, que isso por que isso aconteceu? Mas Deus tem se revelado cada vez mais a respeito disso e toda vez que eu falo com algum irmão, ele confirma a mesma coisa. Eu creio que o avivamento não só está para acontecer como ele já está acontecendo. E eu creio que esse momento de isolamento é um momento em que nós estamos sendo aperfeiçoados em Deus para estarmos prontos para o que vem a seguir, sabe? Eu, eu, eu imagino, assim, tem muita gente que pensa que a pandemia vai acabar, eu creio que a pandemia vai acabar, é, eu creio que as coisas talvez se resolvam, mas eu acho que tem muita gente ainda que pensa que as coisas vão voltar a ser como eram antes, e eu não acredito nisso, eu acredito que, na verdade, quando esse momento de pandemia acabar, esse momento de isolamento acabar, a igreja vai crescer cada vez mais e eu acredito que a gente vai encontrar o verdadeiro desempenho do nosso papel cada vez mais. E eu também acredito que as lutas também vão aumentar. Porque para uma igreja gloriosa surgir, essa igreja precisa ser aperfeiçoada e para ela ser aperfeiçoada, ela precisa ser provada, ela precisa passar pela aprovação. E nós precisamos nos preparar para isso. Eu fico, eu fico imaginando, ok, se esse tempo de pandemia acabar amanhã, será que a gente está preparado? Será que eu estou preparada para o que vem a seguir? Será que eu tirei tempo suficiente para crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus, em fé, em amor, para estar preparada para aquilo que virá a seguir? Porque as coisas que vão, que vão acontecer em seguida, elas talvez sejam mais difíceis de suportar e nós precisamos estar com a nossa fé firmada verdadeiramente na rocha para nós conseguirmos combater tudo isso. É, eu, eu acredito que os irmãos também, eu estou com muita saudade. Eu, tô, eu passo todos os dias com muita saudade, eu sinto saudade é, dos meus amigos, eu sinto saudade dos meus familiares, muita saudade. Vez que outro eu tenho que pedir para minha mãe para ela me dar um abraço, aí às vezes eu fico chorando nos cantos da casa, porque eu tô com saudade. E eu creio que todos nós estamos com saudade. Mas eu tava no meu quarto, meditando a respeito disso que o Espírito Santo queria falar conosco, e ele me falou algo, que eu creio, eu gostaria de pedir para você anotar essa frase. Nesse seu bloquinho de notas que você tem aí, ou talvez na sua Bíblia. Escreva isso, porque a gente precisa ter entendimento e conhecimento disso. O tempo de isolamento não é um tempo de nos lamentarmos por saudade dos amigos, dos parentes, dos familiares. Mas sim um tempo de voltarmos ao lugar secreto e matarmos a saudade que sentimos do nosso noivo. Sabe, eu sinto muita saudade, eu sinto muita saudade dos meus irmãos, eu sinto muita saudade dos meus amigos, eu sinto muita saudade da minha família. Mas Deus tem me mostrado que depois que esse isolamento acabar, eu vou poder ver todas essas pessoas de novo. Esse é o momento de nós matarmos a saudade do nosso noivo. Esse é o momento em que todas as coisas do lado de fora foram aquietadas, foram silenciadas, para a gente poder voltar e inspecionar nós mesmos e voltar ao íntimo, ao lugar secreto com o nosso Senhor, com o nosso amado. Esse é o momento de nós matarmos a saudade dele. Sabe, eu fico pensando que talvez com todas as coisas que a gente estava passando antes, tendo que trabalhar, tendo que ir para a escola, tendo que, fazer, tendo que fazer a faculdade, tendo que fazer um monte de coisa, a gente talvez tivesse atrapalhado demais para conseguir se aquietar e escutar o que Jesus tinha para falar. Estava atrapalhado demais, estava ocupado demais para entrar no secreto, com Deus e criar aquela intimidade, mas agora todas as coisas externas foram aquietadas por Jesus e agora a gente pode voltar ao íntimo, a gente pode voltar ao interno e a gente pode criar essa intimidade de novo. E eu queria te convidar a fazer isso, aproveitar esse tempo, sabe, talvez é, semana que vem a gente volte com os cultos presenciais, a gente possa voltar a trabalhar, voltar a ir para a escola e eu quero saber o que, que você fez durante esse tempo que você estava é, com tudo aquietado na sua vida. Você aproveitou esse tempo para consertar as coisas no teu coração? Eu lembro que é, em 2019, aconteceu um muitos muitos cultos aquele ano. A gente teve essa direção, esse direcionamento de Deus, que nós deveríamos começar a pedir perdão para os nossos familiares, para os nossos amigos. A gente teve muitos cultos de tempo de reconciliação com as pessoas. E eu creio que Deus fez isso é, já nos preparando para esse momento de isolamento que a gente ia enfrentar no ano passado, nesse ano. Mas eu creio que agora, esse tempo de isolamento, agora que a gente já se consertou com o lado de fora, com o externo, a gente tem que se consertar do lado de dentro. É um tempo da gente voltar a criar intimidade com Jesus. Talvez você estivesse muito distraído com outras coisas antes, já pensou? Eu já me vi muitas vezes é, tendo que... Ir para o culto, ir para ensaio, ir para isso, ir para aquilo e para aquilo outro. E, às vezes, eu não tinha tempo suficiente para meditar na palavra. eu ficava, pô, mas pelo menos eu tô indo na igreja, né? Mas até isso Deus teve que fazer parar para que a gente ficasse em primeiro lugar no secreto. Porque, irmão, muito mais importante do que vir para a igreja, muito mais importante do que assistir os cultos, é você desenvolver o teu sacerdócio no Santo dos Santos. Não adianta de nada o sacerdote desempenhar o seu papel diante do povo se ele não desempenhar o seu papel diante de Deus. Porque o nosso sacerdócio se ele se baseia nisso, se baseia na nossa intimidade no nosso e no nosso contato com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, eu creio que esse é um tempo da gente se aprofundar no conhecimento de quem Deus é, da gente se aprofundar no amor dEle, da gente se preparar. Porque em pouco tempo as coisas vão mudar e a gente está vendo, a gente, eu, eu vejo casos de pessoas que estão passando por depressão, síndrome do pânico, estão passando por ansiedade, estão passando por crises emocionais, psicológicas, e que estão precisando de ajuda. E eu fico pensando: será que a igreja está pronta para ajudar essas pessoas? Será que a igreja está pronta para o avivamento? Será que nós estamos com força para o avivamento? É, eu gostaria de, de, de é, refletir, junto com os irmãos, sobre como foram os avivamentos anteriores. Os avivamentos é, é eu, eu vou até ler aqui porque eu anotei, que o avivamento é um ato de se avivar, tornar mais vivo, mais ativo ou mais intenso, tornar mais intenso. Imagina, por exemplo, se a glória de Deus desce completamente sobre nós. Será que a gente está pronto para receber? Será que a gente está pronto para sentir o peso da glória de Deus? Eu, eu gostaria de abrir com os irmãos em Êxodo trinta e três. Êxodo trinta e três, do versículo vinte ao vinte e três. Diz assim: é... acrescentou. Não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirado a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É, nessa passagem... Moisés tinha pedido para Deus para que Ele pudesse ver Deus face a face. Deus disse: Não, homem nenhum pode ver a minha face porque a minha face é cheia de glória. E não é só porque, uau, Deus é cheio de glória, mas é porque a gente é cheio de pecado. Se nós com nosso corpo carnal, pecaminoso, vemos a glória de Deus, a gente morre. A gente não tem força suficiente para aguentar isso. Mas a palavra de Deus diz que agora que nós somos é, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos santificados de glória em glória, nós somos aperfeiçoados. Não é por nós, mas é porque o novo homem está em nós. Nós temos que cada vez mais matar o velho homem, porque há um novo homem vivendo dentro de nós, que é Jesus Cristo. E agora, nós podemos ver a glória de Deus. Agora, pela autoridade de Jesus, a gente consegue ter acesso à glória de Deus. Mas eu me pergunto se a gente estaria preparado para recebê-la. Porque o avivamento, ele não é só um momento de muita alegria, sabe? É um momento de muita responsabilidade. É um momento em que Deus vai se manifestar de tal forma que tudo que há em nós vai ser revelado. É, a glória de Deus, ela traz arrependimento e nos expõe. Expõe os nossos pecados, expõe quem nós verdadeiramente somos, expõe o que há dentro de nós, expõe ainda a velha natureza que habita em nós. É uma responsabilidade o avivamento. O avivamento não vai ser só um momento de entoar louvores de júbilo, vai ser um momento de clamor, vai ser um momento da gente botar o rosto em terra, vai ser um momento da gente se arrepender cada vez mais. Quanto mais a glória de Deus se derrama, irmãos, mais a gente é constrangido por ela e mais a gente se vê cheio de pecado e precisando confessar. A glória de Deus não vai mostrar quão lindo nós somos, vai mostrar quão lindo Deus é e vai mostrar quanta coisa ainda tem em nós para ser consertada. Será que a gente está pronto para o avivamento? Será que a gente está pronto para toda essa responsabilidade e autoridade que o Senhor quer derramar para nós? Será que a gente está pronto para isso? O, a, na última vez que a gente começou os cultos é, A gente terminou com os cultos presenciais é, na, na outra vez no ano passado Eu, eu lembro que eu tirei um dia para meditar na palavra para fazer um estudo na, da palavra E Deus me levou a meditar em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus E eu tava lá meditando E eu pensei, caramba, essa palavra aqui, ela é muito forte o que Deus me revelou a respeito dela, né? eu pensei, cara, isso é muito forte. E, e eu senti muito cara para ministrar isso para os jovens. Mas aí acabou que talvez eu tenha perdido a oportunidade, eu não consegui, mas eu creio que é, essa palavra que Deus me deu lá naquele tempo se encaixa agora no que a gente está meditando. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Efésios 6. Efésios 6, é, eu quero ler com os irmãos só o versículo 15. Ali está uh, discorrendo sobre toda a armadura de Deus Fala sobre a couraça da justiça Fala sobre toda a armadura Fala sobre a espada, fala sobre o escudo Mas no versículo 15 diz assim Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz E o Espírito Santo me disse que esse tempo de isolamento É o momento da gente calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz É o momento da gente se preparar é o momento da gente se aperfeiçoar na palavra. É o momento da gente abrir a Bíblia e não ler ela como um livro, mas deixar ela nos ler. A Bíblia não é um livro, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro de ficção, ela não é um livro de ciências, ela é a palavra viva de Deus. A gente não pode ler ela de qualquer jeito, a gente tem que deixar ela nos ler, ela, a gente tem que deixar ela nos examinar a gente tem que deixar ela nos moldar, nos transformar por completo. E eu quero aproveitar e concatenar com essa palavra uma palavra que está lá em Êxodo. É, eu disse que eu ia discorrer muito, e ia, ia viajar muito entre, a, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, espero que os irmãos estejam tranquilos quanto a isso. Mas, aqui em Êxodo, é, Êxodo 12, capítulo 12, versículo 11. Aqui em Êxodo 12, é, fala sobre a instituição da Páscoa, que é, a Páscoa, no Antigo Testamento, ela, ela simbolizava a saída do povo hebreu do Egito, então era a libertação que eles tiveram. E para isso, é, a última praga foi que, se, foi que passasse o anjo da morte para tirar a vida dos primogênitos de todo o Egito. Então, para o povo hebreu ser livrado, eles tiveram que uh, matar um cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais e nos batentes das portas. E isso fez com que, se o anjo, da, isso faria com que se o anjo da morte passasse por aquelas portas, ele identificasse o sangue do cordeiro e decidisse e, e não não entrasse dentro daquela casa. Então, só a casa dos egípcios que onde foi onde o anjo da morte entrou e onde os primogênitos foram mortos. Mas aqui na palavra, quando Deus está instruindo Moisés sobre a instituição da Páscoa, ele, ele instrui sobre é, a comida que eles devem preparar. Porque é a noite da Páscoa é uma noite, é a noite antes do dia que eles vão sair do Egito, do dia em que Jesus vai libertar eles de lá, em que Deus vai libertar eles de lá, em que, em que Faraó vai chegar e vai dizer, não, saiam da minha terra. Então, aqui em Êxodo 12, 11, diz, desta maneira o comereis. Então, desta maneira comereis o cordeiro. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comelo eis a pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Então, Deus manda que, mandou que eles comessem aquilo completamente preparados. Tipo de mala e entendeu? Preparadíssimos para que... No dia seguinte, quando Faraó expulsasse eles da terra, eles não precisassem olhar para trás e terminar de pegar as coisas, eles já estivessem prontos para sair. E isso tem muito a ver com os dias de hoje, porque eu creio que quando as portas se abrirem de novo, quando a gente puder voltar aos trabalhos, puder voltar à escola, a gente vai estar que nem, a gente precisa estar que nem os hebreus estavam, com longos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. A gente precisa estar preparado desde já. Eles não se prepararam no momento em que em que faraó disse, não, agora vocês podem sair. Antes mesmo, na fé, eles já estavam preparados. Pela fé, eles já estavam cientes de que eles iam receber a liberdade, que iam sair. E esse é um tempo de nós nos prepararmos também, de nós calçarmos os nossos pés, assim como eles calçaram os pés, com a preparação do Evangelho da Paz. Nos prepararmos lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, não para conhecimento nosso, sabe, a palavra não é uma sabedoria humana, a palavra é uma sabedoria divina, uma sabedoria celestial, então não é para que a gente aumente em conhecimento, mas é para que a gente aumente em conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele e apresentarmos Ele para as outras pessoas, eu creio que as pessoas que ainda não conhecem a Deus estão desesperadas para conhecê-Lo, principalmente agora, que os tempos estão apertando, que as coisas estão ficando mais difíceis. Eu creio que as pessoas estão desesperadas para conhecerem a Deus. Mas elas vão precisar de ajuda, elas vão precisar de pontes, elas vão, elas vão precisar de pessoas que conectem elas a Deus, elas vão precisar dos sacerdotes. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos é, nos aperfeiçoar. Precisamos estar preparados para, quando Deus abrir as portas, a gente já está com cajado nas mãos, sandália nos pés e os lombos cingidos E eu creio que o nosso papel nesse momento... É, eu creio que a gente tem três papéis, assim, é, primordiais nesse momento, que é a santificação, o meditar na Palavra, o buscar renovação e pregar a Palavra. Se a gente for pregar a Palavra para alguém, a gente só vai pregar a palavra sobre algo que a gente conhece. A gente só, Um professor só ensina algo na escola sobre o qual ele tem conhecimento. Ele estudou anos anos se aperfeiçoou sobre um assunto. Então, ele só ensina aquilo porque ele tem conhecimento sobre isso. Como que nós ensinaremos a palavra se nós não tivermos verdadeiro entendimento e conhecimento sobre ela? Um conhecimento verdadeiro porque não é apenas pregar quem Jesus é, mas é quem Jesus é em ti e quem você é em Jesus. Jesus mudou a minha vida, mudou? Ele mudou mesmo? Quais mudanças Ele fez na tua vida? O que, que Ele fez em ti? O testemunho não é só a palavra, o testemunho é você, você é um testemunho, você vai ser o testemunho para essas pessoas, você vai ser o testemunho vivo de quem Jesus é e do que Jesus faz, dos milagres que Jesus opera. Então, esse é o momento de nós nos santificarmos, de nós crescermos em intimidade com Deus, porque nós só confiamos em quem nós conhecemos. Por isso, devemos buscar conhecer mais a Deus para confiarmos nele. A gente não sabe o que vai vir em seguida. Talvez sejam lutas ainda mais difíceis, talvez sejam coisas ainda mais complicadas, e a gente tem que confiar em Deus. Mas eu só confio em quem eu conheço. Eu só confio em, sei lá, talvez pegar carona para um lugar muito distante com alguém que eu conheça. Dificilmente eu pegaria um carro com uma pessoa sozinha que eu não conheceria. Só numa situação bem extrema, provavelmente. Mas a gente só faz coisas com pessoas que a gente conhece. Sabe, tipo, é, tu só confia no trabalho de uma pessoa, de um profissional, porque tu conhece esse profissional, e tu só indica o trabalho dele porque tu conhece o trabalho dele. Você não vai dizer assim, ó, oh, eu, eu sei de um cabeleireiro e tal lá, mas eu nunca, nunca fui nele. Mas dizem que é bom. Não, você é o testemunho para aquela pessoa. Mas como você vai pregar se você não conhece? E como você vai acreditar na capacidade se você não conhece a pessoa? Para nós crermos em Deus, para nós conhecermos Ele, para nós sabermos que Ele está no controle e entregarmos o controle da nossa vida para Ele, a gente tem que conhecer Ele. Eu creio que Deus guia a minha vida porque eu conheço Ele. Porque eu me conheço e eu sei que eu sozinha não conseguiria me guiar. E porque eu sei que Ele é muito melhor do que eu porque eu sei que ele tem pensamentos mais altos que os meus e caminhos mais altos que os meus e que ele tem pensamentos de paz a meu respeito. Eu confio em Jesus porque eu conheço ele. Eu confio em Jesus na minha vida porque eu conheço ele, porque eu sei o que ele fez no meu lugar, eu sei que ele se entregou no meu lugar, eu conheço a entrega dele. Então, eu confio nele. E nós precisamos ter essa confiança para nós passarmos essa confiança para as outras pessoas também. Para nós sermos testemunhas, nós precisamos ter um testemunho. Só é testemunha quem tem um testemunho. E quem tem um testemunho é quem passou pela situação. Então, se talvez você não tenha um testemunho, se talvez você pensa, pô, olha, eu até entreguei tal área da minha vida para Deus, mas não entreguei essa ainda. É, eu percebo que talvez em tal situação da minha vida eu não confie tanto em Deus. É, talvez você esteja passando por um momento agora, muito difícil. Sabe, talvez você esteja passando por uma situação na tua família muito complicada, no teu trabalho, na tua saúde muito complicada. E talvez agora esteja muito difícil confiar em Deus. E isso eu quero te convidar a fazer. Vai para o teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai. Busca conhecer ele, busca conhecer quem ele é. Não tem problema você chegar e dizer, Deus, olha, eu não eu ainda não consigo confiar em ti o suficiente, porque talvez eu ainda não te conheça o suficiente, então se apresenta para mim, cara, o que Deus mais quer é que você conheça Ele, irmão, irmão, o que Deus mais quer é que você conheça Ele, Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho amado, completamente santo, irrepreensível, cheio de glória e majestade, em nosso lugar, pecadores, pecadores que não somos dignos do sacrifício de Jesus, mas Ele deu o Seu Filho em nosso lugar porque Ele queria, Ele queria que nós tivéssemos acesso a Ele e que nós chamássemos Ele de pai e Ele chamasse a gente de filho. Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo e Ele quer que você confie nele. Então, se você está encontrando uma área da tua vida em que você está tipo assim, pô, eu não consigo confiar em Deus. Eu estou passando por A, por B e por C eu não consigo confiar em Deus. Fala para Ele. Vai no santo dos santos, vai no lugar secreto, vai onde ninguém mais pode te ver, onde a fumaça te esconde só os olhos do Senhor podem te ver. Vai debaixo das asas dele e fala com ele e busca conhecer o teu Senhor. Eu só sirvo o meu Senhor porque eu conheço o meu Senhor. Eu sei o que faz o meu Senhor. Sabe, Jesus diz assim, vós não sois mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vocês sabem o que eu faço. Vocês têm visto o que eu faço. Sabe, nós não somos mais servos, nós somos filhos. Nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos dEle. Nós sabemos o que Ele faz. Nós devemos conhecer Ele por completo. Então eu te convido, na verdade eu quero te instigar a fazer isso. Eu quero te instigar a achar algo em ti que você sabe que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser mudado e a fazer isso, entregar isso diante de Deus. Talvez não ser do dia para a noite, é difícil disso acontecer do dia para a noite. Mas ele vai te moldando de glória em glória, você vai sendo aperfeiçoado. Então esse é o momento de nós nos santificarmos. Eu quero aproveitar e ler com os irmãos é, uns versículos aqui. Para reforçar, eu, eu, eu creio que é muito importante a gente reforçar as coisas que são ministradas com a palavra, porque é como se, tipo assim, a pessoa fala aquilo e ela mostra, ó, oh, está escrito aqui na internet, é um dado científico, então é a mesma coisa, né? Então, eu gostaria de discorrer na palavra com os irmãos é, Hebreus 10, que era onde a gente estava, versículo 23, que diz assim, eu, na verdade eu quero ler com vocês desde o 19.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 Então, é para guardar firme a promessa de Deus em nosso coração. É, Hebreus 11 também fala, versículo 1, logo no primeiro versículo, fala assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Romanos, Romanos é, capítulo 10, versículos, versículos 14 e 17 versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. É, em outras versões diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Para a gente confiar em Deus a gente precisa ouvir dele, a gente precisa ouvir a palavra dele, a gente precisa ser examinado por ele, é assim que a gente vai conhecer ele. É, em Mateus 20, 25 do versículo 1 ao 13 se os irmãos quiserem ler depois fala sobre a parábola das dez virgens e essa palavra fala sobre cinco virgens que eram nécias, cinco que eram prudentes e as nécias não tinham uh, não pegaram azeite para lamparina e as outras, as cinco que eram prudentes pegaram e aí acabou que chegou o noivo e as cinco que eram nécias não tinham azeite nas suas lamparinas para poder acompanhar e aí elas tiveram que sair correndo, né, procurar procurar azeite e as outras cinco prudentes quando o noivo chegou elas puderam acompanhar eles porque elas estavam ele porque elas estavam preparadas elas estavam com o azeite e o azeite é é a comunhão o azeite é a santificação o azeite é o conhecer mais e mais a Cristo a gente precisa aproveitar esse tempo irmãos a palavra de Jesus fala que é, se os tempos é, da tribulação, se os tempos em que a volta de Jesus estivesse próxima não fossem abreviados, nem os escolhidos conseguiriam ser salvos, nem eles conseguiriam é, lidar com isso. A gente precisa se preparar, porque as coisas vão ficar mais difíceis, as coisas vão ficar mais complicadas, vai exigir mais fé de nós. E a gente precisa pegar azeite, precisa pegar óleo para as nossas lamparinas, porque a gente não pode... Sair despreparado. A gente não pode sair sem a sandália nos nossos pés. Durante os 40 anos que os hebreus estavam no, no deserto, a palavra diz que nem os sapatos dos seus pés foram gastos. A gente tem que, ser, a gente tem que se preparar, nós nos preparamos e quando nós saímos para o campo de batalha, o Senhor é conosco. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele faz por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Você já pensou se um dos hebreus tivesse saído sem uma sandália no pé? 40 anos caminhando no deserto. Ele não ia aguentar. Mas nem as sandálias que já era a preparação deles, que eles eram uma coisa que eles deviam fazer, ia aguentar 40 anos no deserto. Mas essa parte... Fica a incumbência de Deus, porque aquilo que o nosso braço não alcança, o dele alcança. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a preparação, a nossa parte é conhecer a Cristo, a nossa parte é nos aproximarmos mais do Pai, a nossa parte é termos acesso, é fazermos acesso. É nós termos acesso, mas fazer acesso para os outros também. Essa é a nossa parte. A nossa parte é a gente é, se firmar na rocha. E quando as coisas ficarem complicadas e as nossas forças humanas não forem capazes, Jesus vai conosco, Jesus vai nos ajudar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O segundo ponto é sobre o nosso papel, é meditar na palavra e buscar renovação. Josué 1, versículo 8 diz, Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Deus instruiu isso desde, desde o início de todas as coisas, Deus instruiu Josué lá no início. Ei, não cessa de ler a minha palavra, não cessa de meditar na minha palavra, medita nela, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nela, para que você tenha cuidado de ser aperfeiçoado por ela, para que você tenha cuidado de confiar nessa palavra, para que você tenha cuidado de, sempre que as coisas se apertarem, você olhar e lembrar das minhas promessas para ti. Para que você não se esqueça de mim. É isso que Deus quer. Então é para meditarmos na palavra, é para nós buscarmos renovação. A palavra em Provérbios 4, 23 diz, dentre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Nós temos que aprender a, a buscar mais de Deus. A gente a está gente com... A gente, às vezes, pode se distrair com muitas coisas, sabe? Com rede social, pode se distrair com amigos, mas a gente tem que buscar mais de Deus. Mateus é, 9, 17, também fala sobre nós, sobre o vinho novo não poder ser posto em odres velhos e nem o vinho é, velho ser posto em odres novos, porque nenhum deles vai conseguir, né, não vai conseguir sustentar isso. Se Deus tem algo novo para derramar em nós, se Deus tem um avivamento para nos dar... A gente precisa ser renovado por ele, a gente precisa estar preparado por ele para receber isso. A gente precisa estar preparado para receber as coisas novas. E, irmãos, a coisa vai ficar complicada, sabe? Vai ficar difícil. Um exército, quanto mais glorioso, mais afamado, mais conhecido, mais, mais fama tem aquele exército, né? É porque mais batalhas ele lutou, é porque outros exércitos fortes ele venceu. Para uma pessoa ficar cada vez em melhor forma, com mais músculos, com mais força, ela precisa aumentar o peso, ela precisa aumentar os desafios. Para nós sermos uma igreja gloriosa, uma igreja forte, uma igreja invencível, uma igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem, nós precisamos nos fortalecer mais e mais em Deus. Nós precisamos ser fortes e nós precisamos buscar segurança nele, porque vai ter um momento em que as coisas vão ficar difíceis para nós, e se nós não tivermos o apoio nele, a gente não vai conseguir resistir. Então, eu queria te convidar a fazer isso, sabe? Não sei quando esse tempo de pandemia vai acabar, não sei quando esse tempo de quarentena vai acabar, eu não sei, tu não sabe. Deus sabe. Deus está preparado já. Mas eu te convido a se preparar também a se preparar para esse tempo. Atirar a tirar tempo no teu dia. Eu, eu tenho, uma, tenho uma irmã que está acordando às seis da manhã para ir meditar na palavra. Eu te convido a fazer essas coisas, sabe? Eu, eu vou fazer um jejum de uma semana. Eu vou meditar mais na palavra. Eu vou tirar uma hora por dia para meditar na palavra. Se aperfeiçoa na palavra de Deus. Busca conhecer ele, fazer ele ser conhecido por ti. Busca conhecer a Cristo. Busca ter intimidade com o teu Pai. Busca se preparar. Para que quando as coisas mudarem, para que quando a gente puder sair pelas ruas para pregar a palavra de Deus, e a gente já esteja com o cajado na mão, com os lombos cingidos e com a sandália nos pés. Amém? Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos de novo e fazermos uma oração para encerrar esse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor ministrou. Eu te agradeço por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, porque eu sei que tudo veio de ti. Jesus, eu peço para que o Senhor aumente cada vez mais em nós o conhecimento de quem Tu és. Aumente mais em nós a intimidade contigo, Jesus. Jesus, que a gente esteja preparado, nos ajuda, nos ajuda a buscarmos óleo para a vasilha, para a lamparina, nos ajuda, Jesus, a nós buscarmos mais intimidade contigo, nos ajuda a nos prepararmos com o Evangelho. Nos ajuda, Jesus, a estarmos cada vez mais próximos de Ti, para que quando as coisas ficarem cada vez mais difíceis, mesmo assim, nós estejamos firmes na rocha que é o Senhor. Nos ensina a termos mais fé, a termos mais confiança em Ti. Nos ensina a Te conhecermos não só de ouvir falar, mas a Te conhecermos porque Te vemos, porque nós sabemos quem Tu és. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra continue sendo ministrada no coração de cada filho Teu, durante essa semana, durante esse mês, é, que dia após dia o Senhor nos aperfeiçoe no Teu amor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.